Salve, salve galera, estamos aqui com Dark Days, cara E nós vamos dar preferência hoje em coletar equipamentos para o nosso PCR Ok? Nós vamos deixar esse robôzinho tunado para a gente fazer a limpa, cara Nós pretendemos limpar esta área aqui Mina abandonada, vou trazer um vídeo só lá, limpando Depois que nós demos um upgrade aí no nosso robô Vamos começar aqui com o bilhete do sinistro, né, evento Vamos entrar aqui, só confirmar uma coisinha aqui Belezura galera Galera, lembrando a vocês que eu pretendo trazer vídeos todo dia E se vocês queiram que eu explore alguma área Que vocês ainda não conseguiram explorar Ou que vocês tenham alguma dúvida Deixem aí nos comentários Porque se vocês tiverem alguma dúvida Por mais que eu não saiba porque eu sou iniciante nesse jogo Eu vou estar tá correndo atrás Pra deixar pra gente aqui, beleza? Então, cara, vamos começar aqui. Bilhete, bilhete dos sinistro. Geralmente, cara, tem um corpo dentro de uma caverna. Mas eu preciso, eu quero dar preferência somente à peça de moto. Moto e do robozinho. Nós vamos entrar no mínimo de confronto possível. Porque eu não tô bem, cara. Vocês veem ali, eu, minha vida tá até baixa. Eu só vou tentar pegar o máximo de, de, de, de loot aqui que eu precisar sem confrontar os zumbis. É... Outra coisa que tá me prejudicando bastante, cara, é o pé de cabra. Estou conseguindo o pé de cabra com baixíssima frequência. para você lutear peças de peças de moto, carro, você precisa do pé de cabra. Não tem como lutear sem o pé de cabra. Nice, matamos o carinha ali. Eu preciso pegar isso aqui pra me fazer um tênis, que eu tô sem tênis. Eu tava sem recurso suficiente na minha base. Deixa eu ver se o corpo tá aqui. Se o corpo não tá ali, não, não vale a pena, não. Não, ali só tem o, o grandalhão. Nós vamos localizar o corpo, né, que o evento nos dá, pra gente pegar esse loot e vazar. E pra uma próxima área, tentar pegar mais peças. Deixa eu só dar um stealth nesse cara aqui. Nice. Nossa, nice. você me viu como, cara? Que mentira. WTF! What the fuck? Cara, deixa eu me localizar Deixa eu ver se eu acho mais Cara, peça de moto O mapa vai ficar aqui na frente um pouquinho Porque a gente vai tentar contornar esses zumbis Sem chamar atenção Esse cara me viu, cara Vamos dar cabo dele aqui Eu vou direto no loot de moto Carro E robô já que eles me viu, né? Vamos, vamos dar cabo, vamos dar cabo. Que isso, irmão? Tá me matando? Boa, tô precisando disso, cara. Vem pra cá. Belezinha. Vamos dar uma farmada aqui. Se caso a minha arma acabar, como ela já tá acabando, eu já vou ter material pra craftar Pra dar uma craftada Vamos pegar isso aqui. A moto ali nós já vimos. Tem outra moto aqui na frente. Tem robô também. Vamos dar um chego ali. Cara, eu vou dar cabo desse zumbi aqui logo. Eu não quero esse cara me atrapalhando. Vou tentar evitar gastar recurso, Dar uma economizada. Isso aqui é bom. Nice. Ah, cara, ele virou pra cá, outro fuck? Vem, cara. Só vem. Pô, que isso? Acabou, vamos craftar aqui um. Um porrete aqui. Vou craftar um porrete aqui pra deixar na manha já. Cara, será que o loot tá nessa caverna? Vale a pena dar uma olhada nisso. Vou ter que pegar uns matinhos, mano. Eu tenho muito que pegar uns matinhos pra mim craftar um tênis aqui. Beleza, beleza, beleza Beleza Beleza Deixa eu usar isso aqui Será que já dá pra me craftar um tênis? Deixa eu ver Dá sim Boa Craftar isso aqui, beleza Deixa eu ver se o loot tá aqui dentro Deixa eu tirar isso aqui da tela isso Pode me atrapalhar Eu não consigo matar ele, galera Mas nós vamos ir na, ir na manha tem como tirar ele dali e dar a volta, pegar o loot e se mandar. Isso vai ser só se o loot tá aqui. É, cara, o loot não tá ali, não. Provavelmente tá em outra caverna. Vamos dar uma olhada aqui, deixa eu dar uma volta. Passar por aqui vai ser meio arriscado algum desses caras vai me ver. Sabia. Vamos me enfrentar, vamos passar pra esse lado aqui. Como eles vão me ver mesmo, eu vou evitar esse centro onde tem os zumbis mais fortes. Vou tentar passar por aqui Porque eu vou nesse loot ali do robô E tento ir naquela outra caverna lá Pra ver se tem... Se o corpo tá lá São três cavernas, provavelmente o corpo vai tá lá Deixa eu pegar isso aqui logo É bom que eu já... Mandou é um upgrade aqui Beleza Cara, eu quero chegar nesse loot aqui Será que eu consigo chegar sem chamar a atenção? Tá dando certo. Belezinha. Conseguimos. Ah, cara. Você me viu, mano. Que mentira. Como você me viu, velho? Pega tudo. Mata esse cara. Mata esse cara. Cara é chato. Pô, cara. Se aquele loot tivesse uma arma... Ia ajudar muito, hein? Eu tô fraquinho aqui das pernas. Beleza. Vamos dar uma olhada lá na caverna. Tem peça de moto ali. Esse cara me viu. Pô, os dois ela Tem uma manha, que se você deixar eles um do ladinho do outro, você consegue dar dano nos dois. Você dá uma, se você tiver com uma arma forte e quiser dar uma economizada, você né, consegue economizar aí a sua arma batendo em dois três zumbis ao mesmo tempo. Porém, você gasta mais roupa. Tudo tem um preço, né? Mas, dependendo da arma que você esteja, vale a pena. Tá, esse loot aqui nós já vimos. Essa caverna aqui, provavelmente... Deixa eu dar uma olhada aqui. Cara, cadê o corpo? Ah, não tá nessa caverna aqui não, cara. Não tá nessa caverna aqui não. Não tem mais caverna não. É essa... Já passei nas três, cara. Tá estranho, tá estranho. Vamos matar esse cara aqui logo. Porrada na cabeça. Será que se mirar na cima só do headshot? É, eu acho que se você ficar olhando pra cima é só headshot, hein. Cara, vem você, vem você no lugar dessa corda. Eu tô, tô cheio de corda na base. Tô cansado de corda já. Cara, tem outra caverna não, hein. Esse cara me viu, mano? Esse cara me viu? é cara. Não, não, não, não tá manjado, não. Não é só ficar olhando pra cima que ele bate na cabeça, não. Vamos usar uma bandagem aqui. Vou pegar isso aqui. Deixa eu usar isso aqui logo. Beleza. É cara, as cavernas que tinha eu já olhei. Sinceramente não sei pra onde anda esse nosso. Esse nosso corpo. Mas eu quero achar ele, ó. Já tem loot de moto aqui. Já dou uma olhada nessa caverna aqui na frente. Acho que eu não olhei ela. Esse cara vai me ver? Sério que esse cara vai me ver? viu não, não viu não? Boa. Boa, boa, boa. Deixa ele virar aqui. Será que ele vai virar? Ah, ele me viu. Não deu. É cara, vou craftar mais bandagem. Vou aproveitar que eu tô com bastante pano aqui. Deixa eu craftar logo. Aí. Porrado, eu não quero. Ô cara, tu me viu também? Eu vou acabar limpando a área aqui com, com esse pedacinho de pau Com esse porretinho fraco meu aqui Tá, ali É a moto e roubou. robô, eu já fiz a limpa ali Tá, isso aqui eu quero, o pano eu quero Quando serve pra gente dar uma Craftada legal Aqui eu já vim Beleza, aqui eu já vim Falta essa caverna aqui então Será que o corpo tá aqui dentro? Cara, o corpo tá ali dentro o corpo tá ali dentro Deixa eu encher o HP aqui Vamos atrair esse cara Pra gente pegar esse corpo ali Pra gente pegar aqueles recursos que estão ali Pior que não dá pra pegar tudo, hein O pior é que não dá pra pegar tudo, hein vamos, vamos pegar o que der e vazar Quero você De resto é resto Vamos vazar, vamos vazar, vamos vazar Beleza, conseguimos uma arminha branca aí Não deu pra pegar tudo, mas o importante é a gente conseguiu Nice Não adianta querer trocar com ele do jeito que eu tô aqui Que eu só vou gastar recursos depois tem que ter arma de fogo Pra matar ele tem que ter arma de fogo Porque ele chega ali abaixo dos 40 de vida Ele começa a ficar recuperando HP Bom galera, nós coletamos os recursos que nós queríamos aqui Né, bilhete do sinistro Agora vamos vir na florestadinha aqui Coletar mais recursos de moto e recursos para o robô E quem sabe de carro Não sei se eu vou ter espaço para carro Mas moto e robô nós vamos dar aquela preferência hard Boa Galera, quem estiver assistindo até agora nós Vamos deixar, lembrar de Lembrar de fazer esse evento Eu não vou ter que ver vídeo Lembrar de né, deixar aquele like, ajudar a compartilhar né? Se, se inscrever se não for inscrito Vamos que vamos, e qualquer dúvida sobre o jogo Ou algum, algum evento, algum mistério, qualquer coisa que vocês quiserem deixa nos comentários que eu vou estar tá, né, trazendo para vocês Cara, eu não quero esse, esse porretinho aqui mais não Eu quero É cara, vamos, vamos, vamos manter aqui, qualquer coisa a gente troca Eu estou bem escasso de, de recurso Quero evitar confronto. Nós vamos direto no, no, no loot, que é o que a gente precisa. Nada de confrontar, só vamos confrontar em último caso. Nesse caso assim a gente luta, não tem o que fazer. Infelizmente, bate nesse cara. Eu fui bem burro agora. Eu fui burro demais, velho. Eu não fui bem burro não. Eu fui muito burro, mas tá bom. Mas tá bom. Cara, essa graminha vai ficar, hein. Oh porra, tô perdendo um HP aqui, mata, mata, mata, mata Ah, o pior que eu vou precisar de graminha pra poder... Craftar... Craft... Vou precisar da corda e da graminha que eu vou precisar craftar um boné E craftar... roupa mano Cara, você vai ficar aqui por enquanto? Deixa, deixa essa latinha, fica você. Essa latinha sai, pega tudo. Será que aproveita do que nós tivermos aqui? Deixa eu ver se dá pra craftar alguma coisa. Preciso pelo menos craftar o boné aqui? Não, beleza. Preciso de pano. Tá. Tá fácil. Corda, pano. Beleza. Vamos tentar passar batido aqui. Eu não tem nada que nos interessa. Madeirinha, vem. Tentar levar pelo menos 20 madeirinhas pra base Que precisão tô precisando Beleza Esse cara vai me ver? Esse cara vai me ver Com certeza, já tô avistando uma moto ali, galera vou Tentar pegar ela Tem graminha aqui Vou precisar de graminha pra craftar roupa Nice, pano, graminha Boa Vem você, vem você Esse cara aqui eu não quero enfrentar Ele agora não Tô com pouco recurso, tô sem proteção Ele vai nos dar muito dano Tentar contornar ele Pra chegar na moto Só fazer esse loot aqui Pegar essa graminha aqui Pegar 20 madeirinhas pra gente despachar Ó, essa aqui é a última madeirinha Vamos pegar e vamos despachar esse machado Vamos despachar esse machado aqui, cara Pra abrir espaço no inventário essas pedras, cara, eu não quero pedra também, não Beleza, beleza, beleza Podia ter pegado mais recurso lá, né Fui burro de novo Tá foda A má organização tá me quebrando Cara, eu tenho que contornar ele aqui Eu não quero enfrentar ele, não Pra poder chegar ali, mas eu acho que ele vai me ver Quando eu passar aqui, ó Se ele me ver, o outro me ver aí que fodeu Fodeu pra passar, galera só quem me viu foi esse carinha aqui. Ah, ele me viu. É, sentar porrada. Tem que fazer, não. Pô, a galerona me viu aqui. Pô, cara, eu vou te matar logo, você tá enchendo o saco. É, cara, se eu não tivesse pegado a espadinha lá, tava muito ferrado, hein. Beleza, ele dançou, dropou uma arminha pra gente ali. Deixa eu usar mais um... Beleza, galera eu acho que a gente conseguiu Recurso suficiente para tudo que a gente quer Essa latinha eu não vou pegar Beleza Vou pegar essa latinha assim Não de ideia e vou voltar lá para pegar outra que eu tô precisando dessas latinhas Galera Isso aqui eu não quero Você vai vir comigo Com certeza Vamos no lugar dessa latinha aqui Pano, não, que é isso? No lugar da latinha, cara. No lugar da latinha, faz isso comigo, não. O que, que mais tem aqui pra gente, galera? É, eu acho que era isso, hein? Eu acho que era isso. Deixa eu ver o que, que dá pra gente craftar. Não é, dá pra craftar nenhum boné, dá pra craftar ainda. Preciso da porrada em mais alguém. Aqui não tem pano um cara que tinha me visto aqui pra trás Aqui tem plano, boa Deixa eu usar isso aqui Boa Pegue, pegue, pegue Pegue, pegue Deixa eu craftar um boné Craftar isso aqui, nice Beleza Vou trocar de arma, vou economizar essa arma para quando a situação ficar preta Como ficou agora Deixa eu nice. Cara, vamos catar isso aqui pra gente craftar mais uma coisa. Que é isso? Meu pé de cabra quebrou, cara? Que isso? Eu não tinha visto, mano. Será que dá pra comprar um. Comprar um pé de cabra aqui? Deixa eu olhar aqui. 350 pilas, meus amigos Um pé de cabra Aí ferrou Aí ferrou Aí ferrou demais Preciso para craftar um pé de cabra Eu tenho esses recursos na base Cara, eu fui burro, eu devia ter trago. É galera, já que não tem mais o pé de cabra Vamos coletar couro Para a gente pegar e fazer umas roupas tá, Tem um galerão aqui hein? Pegar esse couro ali vai ser difícil Deixa eu, deixa eu me organizar aqui, deixa eu ver o que eu vou fazer Vem cá, vamos pegar essa lata Eu quero essa lata Esse prego eu não quero Essa corda eu não quero Vamos enfrentar esse galerão Deixa eu me organizar aqui, eu deixei mais uns loot pra trás Tá pra cá Vamos entrar no meio daqueles bichos ali Vamos tentar pegar tudo que a gente conseguir Deixa eu usar isso aqui Beleza, deixa eu usar esse milho também Beleza, vamos descarregar essas armas desses caras ali Já tá tudo na Na merda mesmo Vamos descarregar elas Vamos tentar achar mais atenção. Só do javali Beleza Tô querendo esse couro Vamos pegar esse couro Tô Precisando muito desse couro que é isso, cara? Ah, não tem espaço já javali. já javali só comporta o couro. Beleza. Vamos fazer a limpa aqui, então. Depois a gente vem pegando. Vamos tentar chamar, cara. Chamou a atenção do grandão. Vamos lá. Vamos limpar os zumbis. Que é mais fácil. Cabeça, cabeça. Vamos só de headshot. Vamos só de headshot. Essa arma é muito ruim, cara. Nossa, corri pra cima da bomba Beleza, vamos pegar esse cara aqui agora O bom que o javali não ajuda Cara, essa arma é ridiculamente ruim, cara Tô atirando no dorso dele, tá dando o que eu tô atirando na cabeça, só continua Vou descarregar essa arma Não vou levar isso pra base não Beleza, tem muito loot aqui mais um tiro, deixa eu carregar ela. Deixa eu colocar mais uma arma aqui e pegar esse couro. Quero couro, couro, couro, quero couro. Vamos pegar. Eu precisava dessa corda, hein? Precisava muito dessa corda e vamos deixar essa lata aqui e pegar essa corda. Pra gente quer afetar uma roupicha. Beleza? Vamos tentar pegar couro. Deixou bastante loot aqui Beleza, vamos comer isso aqui eu, eu tenho preferência nessa lata Tô precisando, quero afetar uma coisa lá na base lá Que eu preciso dessa lata Preciso muito dessa lata Beleza Cara, quer saber? Vamos sem camisa mesmo Deixa eu pegar essa lata aqui logo Só pega Vamos tentar chegar em um loot. Deixa eu ver se nós conseguimos chegar em algum loot pra ver se a gente consegue achar um pé de cabo cara. Tem loot pra cá, ó. Tem javali, tem loot, tem porra toda. Vai dançar, vai dançar. Tô com raiva. Vamos descarregar logo isso aqui pra liberar espaço no inventário. Pega essa madeira pra quê, meu pai? comer isso aqui, vamos deixar essa madeirinha aqui de lado cadê o javelite? O tá ali tem carneiro aqui dançou opa couro couro é bom quero couro quero você também lute lute lute lute lute quero lute vai dançar vai dançar boa Opa, sou Galera, eu tava no Facebook, eu tava olhando, dando uma olhada na página deste jogo. Eu vi lá que eles estão pra trazer uma armadura. Pra você tomar menos porrada. Essa armadura vai ser muito boa, cara. Pelo que eu vi, ela vai ser muito forte e vai evitar tomar muita porrada. Não sei se é só auto-ataque ou vão ser skills também. Tipo essas bombinhas, que esses... Esses mutantes amarelos que tacam. Deixa eu ver o nome dele aqui pra gente ribon tipo as bombinhas que eu preciso taca tô tá vendo essas bombas eu não sei se vai funcionar contra eles mas é uma boca cara. o cara não para meu. o cara não para de tacar bomba na gente aqui pra cima tem que ir pra cima é que ficar de longe é pior vamos pra cima dele dele uma porrada na cabeça aqui Tentar dar esse acerto crítico Cara, o outro me viu? Não, ué, foi ele mesmo que tentou atacar Que vacilão Vamos usar isso aqui Estamos chegando nos loot, galera Tem um loot bem ali Tem dois bichinhos protegendo, tem outro protegendo aquele dali Vai ser complicado, hein Esse loot aqui tá bem protegido, hein Vai ser complicado de chegar ali bem complicado. O outro loot... É, cara. O outro loot tá pra lá. Tem esse aqui tem aquele ali. Tem dois aqui. Vamos limpar essa área. Vamos ver se a gente consegue chegar nesse loot. Ah, cara. Alguém me viu aqui, mano. Que isso, cara? Eu já tô sem recurso suficiente. Você ainda me faz uma parada dessa? Ah, que isso, multi... Ah, cara. Só para atrapalhar. Só para atrapalhar. Não vai dar para limpar mais. Esses caras estão tá me regaçando aqui. Ah, cara. Que isso? aí me quebrou. Aí me quebrou. Tem que pegar esse paninho. Deixa eu pegar esse paninho, ver se eu consigo fazer. Bandagem. Ah, que isso, cara. Trollou demais. Esses bichos têm me visto aqui, trollou demais. Eu não vi eles. Será que tem paninho aqui? Eu já vale Tem paninho o então, javali eu quero couro empaninho paninho tem paninho não não tem pano beleza vamos pegar esse javali que eu... o javali tá ali no meio dos bichos eu não vou ali não tentar tá chegar naquele loot ali de qualquer forma pra chegar ali vai dar trabalho tô peladão tô na mão merda deu pra fazer mais uma bandagem tá pegar pelo menos esse aqui da ponta Talvez tenha roupa se eu, se eu conseguir chegar nesse loot aqui Já tá bom Morre, cara Morre, morre, morre Morre, não dá paninho, cara Quero paninho Quero paninho Deixa eu ver se eu consigo chegar nesse loot aqui Sem... Se esse camarada me ver Será que ele vai me ver? Quando eu abrir aqui cara, Aparentemente ele não me viu Vamos ver o que tem de bom aqui Tá ligado pô, Falei com vocês, cara Tinha que chegar no loot Ah, ele me viu, cara Que isso Que isso, ele vai me matar Que isso, que isso, que isso, que isso, que isso, que isso? Que isso? Ah, galera, deu ruim Vamos vazar, vamos vazar É, galera, deu ruim Deu ruim, não vai dar pra terminar ali de lutear Eu preciso de mais pé de cabra então é isso, galera, o vídeo vai ficando por aqui, eu vou voltar pra minha base, vou montar mais itens, vou voltar aqui, vou terminar de lutear essa área ou lutear novamente, vou pegar mais itens pra tá dando um upgrade lá no robôzinho, beleza? Então é isso, galera, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de deixar o like aí e valeu, abraço pra todos, Ajuda a compartilhar, fui galerinha!